Comece se sentando. Prestando atenção na sua respiração. A cada respiração, relaxe mais e mais. E entre mais e mais para dentro de você. Você está aí no centro do seu coração sentindo o seu amor, a sua luz e no centro do seu coração tudo é leve tudo é paz e de repente você olha para os lados e percebe muitos pontos de luz chegando E à medida que esses pontos de luz se tornam mais e mais fortes ao seu redor, você toma consciência de que eles são anjos. Muitos anjos. E cada vez que o anjo se torna consciente para você, novos anjos aparecem como estrelas que brilham e à medida que essa estrela brilha ela vai tomando forma, tantos anjos, suas asas, suas belezas, sua luz, você é ao redor deles e eles dançando ao seu redor, tantos anjos Anjos da alegria, anjos do perdão, anjos do amor, anjos da criação, anjos da resolução, anjos, anjos professores, anjos curadores. Que enorme legião dos anjos! Cantam ao seu redor. Sorriem para você. Estendem a mão para você. E esses anjos conversam com você. E te dizem, nós estamos aqui à sua disposição. mas precisamos da sua permissão. podemos fazer sem que você nos peça, sem que você nos chame. Somos tantos, o que podemos fazer por você? E neste mundo angelical ao seu redor você se rende. Tanto apoio e suporte à sua disposição você tentando sozinho resolver os seus problemas, suas dores. Tentando sozinho as suas aprendizagens, buscando a sua sabedoria. eles continuam ainda santo para você. Mãos estendidas a você. E à medida da sua decisão, você estende as suas mãos e toca a mão deles. E neste momento, você conversa com ele. De quais anjos você necessita agora para a sua vida? Quais anjos podem te ajudar agora? você possa vir para um momento de paz, de alegria, de completude, apenas converse com eles, invoque-os, se entregue, se renda, tome esse tempo para conversar. Invoque os anjos de que você necessita. Se renda. Estão aí para você. E você visualiza os anjos que você convocou. Recolhendo o seu pedido. E trazendo ao coração dele. E eles te dizem daqui para frente é conosco, apenas se renda e se deixe levar. E à medida que você coloca nas mãos dele o que você quer, você sente a leveza e a alegria invadindo e completando o seu coração. E você se sente e dança como criança agora. Apenas se veja aí. Dançando como criança. Celebrando. Aprendendo com eles. Invoque os anjos da sabedoria para te ensinar. Os anjos da alegria para te alegrar. Os anjos da abundância para trazer abundância em todas as suas vidas. E celebre. E neste momento, se você quiser, você firma com eles uma aliança de mútuo suporte, mútuo ajuda. E traz eles, todos os anjos, conscientemente para a sua vida. Para o seu ser. Respire. Mantendo os anjos no seu campo e em profunda comunicação com você, você retorna para o momento aqui e agora. Na certeza de que vale a pena.